Fala pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo rápido aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre o Zap da Loto, né? É, se ele realmente funciona, se vale a pena, eu tô usando ele tem dois meses e eu quero te dar informações, né? De como que ele funciona na prática, né? Às vezes você acha que é de uma forma, que é de outra, acha que é planilha, alguma coisa assim Eu quero te explicar melhor como que funciona também e passar a minha realidade, né? De fato, não tô aqui para falar bem ou mal, tá? Se você vai conseguir pegar os 14 pontos eu quero passar essas informações e espero estar ajudando vocês. E também, falar em ajudar, eu quero deixar um alerta aqui muito importante que pode evitar você de estar perdendo o seu dinheiro aí, tá? Então, fica aí comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo certinho, beleza? Pessoal, como que eu conheci aí o Zap da Lota, né, eu conheci ele através de algumas pessoas, né, que já tava é, fazendo uma grana boa ali na, na Loto Fácil, né, eu já jogava há um certo tempo, eu sempre gostei sim de apostas e tal, só que eu não, nunca conseguia pegar os 14 pontos ali na Loto Fácil, eu já tentei várias vezes, nunca consegui, é, Conseguia pegar ali 12, 13 pontos e isso me frustrava muito, porque assim, eu não recebia nada, e só ia perdendo meu dinheiro. E eu entrei em alguns grupos, eu vi várias pessoas ganhando, né? Postando lá os resultados, pegando os 14 pontos, os prints de saco lá. eu fiquei meio doido com isso, porque eles conseguiam e eu não. Então eu fazia alguma coisa de errado ou eles tinham alguma estratégia, alguma coisa assim, né? eu já tinha tentado pegar planilha, aqueles robôs da Lota Fácil, nada disso deu certo, né? As planilhas... É muito difícil lá para você entender e no final de tudo, às vezes, não dá certo. E comecei a trocar ideia com essas pessoas que estavam tendo resultado, né? Come comecei a conversar lá com eles no privado e tal. Pessoal, e a maioria desses caras que me falou, assim, eu acho que uns 90% desses caras que me falou, eles me falaram que estava seguindo esse Zap da Loto, tá? Assim, eu não conhecia até então como é que funcionava e tal. Para mim era planilha também, eu fiquei, assim, com um certo receio, né? Mas como eu vi que eles estavam tendo resultados, eu falei, ah, vou testar e tal... Fui lá pedi o site lá para eles, lá acabei adquirindo lá no site, tá? E fica até esse alerta para vocês, pessoal. Tomem cuidado onde você vai adquirir, tá? Porque quando eu vi vários anúncios aí sobre o Zap da Loto, tá? Era um pouco diferente do site oficial deles, tá? Então, sim, fica bem atento, pessoal. É, certifica se tem e-mail de, de suporte, se tem garantia, porque se você comprar e não quiser, por algum motivo, não querer o produto, você pode pedir o seu reembolso, tá? Então, sim, fica atento com isso, pessoal, porque eu vi vários anúncios diferentes do site oficial, que foi onde eu adquiri que eu recebi o produto certinho, tá? Inclusive, vou até deixar aqui na descrição para estar ajudando vocês, tá? Para vocês saberem qual que é o site oficial deles lá, tá? E eu entrei, pessoal, dentro do Zap da Loto lá, entendi melhor como é que funciona Vi que não era planilha, que ele ali já me deu uma esperança melhor Porque eu já tinha tentado as planilhas, nada deu certo E, pessoal, o Zap da Loto, ele nada mais é, pessoal, do que um especialista Que ele já opera dentro ali da, da Loto Fácil, tá? com os próprios números dele ali ele já ganhou muito dinheiro aí nesse mercado e ele desenvolveu aí esse método né Zap da Loto, onde você vai estar tá dentro ali de um grupo privado ali no WhatsApp né e esse especialista vai te mandar ali é, todos os números que ele joga né ou seja ele joga para ganhar obviamente então sim todos os números que ele posta ali é os números que ele joga então você basicamente vai copiar e colar tá eu comecei a fazer ali na primeira semana, assim, eu fiquei com certo receio, não fui operando todos os dias ali. Mas na primeira semana eu joguei umas duas vezes, não consegui pegar... Mas quando deu na quinta-feira, eles conseguiram lá pegar os 14 pontos, né? Ou seja, assim, eles pegou. Eu não peguei porque eu não fiz, né? Assim, eu fiquei com certo receio. Mas eu deixo até essa dica pra você. Se você for seguir ele lá, pega todos os dias, né? Todos os dias que ele for mandar ali, você vai estar tá, é, apostando ali, tá? Porque um dia que bater, já salva aí o mês. E na segunda semana, eu comecei a estar tá operando todos os dias ali. E eu consegui pegar os 14 pontos, pessoal. Assim, que me rendeu um dinheiro muito bom aí. E que salvou, né, o que eu já tinha investido e tal Então realmente funciona E no segundo mês agora eu consegui pegar mais 14 pontos, pessoal Assim é incrível, né, é incrível é, Todos os números que ele manda ali Quando não chega ali nos 14 pontos Pelo menos nos 13 pontos, 12 pontos, ele vai parar ali Porque ele já tem experiência, né Ele não mostra estratégia A gente basicamente vai pegar e copiar os números ali que ele manda, tá Então realmente funciona, tá, vale a pena Só que fica essa questão, né Se você for seguir ele lá Segue todos os dias, né? Ou pelo menos três vezes na semana, quatro vezes nas semanas aí. Porque pode ser de acontecer no dia que você não apostar, acaba que pega os 14 pontos ali e você não ganha. Então, sim, é, eu consegui pegar aí já três vezes, né? Os 14 pontos nesses dois meses aí, que me rendeu uma grana muito boa. Então, assim, realmente funciona. É um especialista que tá ali dentro, mandando ali, você vai basicamente copiar e colar. Então, funciona assim, tá? Fica aqui meu depoimento pra vocês, tá? É, só que fica esse alerta também do site onde vocês vão adquirir para vocês tomarem cuidado, tá? É, eu super recomendo e espero ter ajudado vocês. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou estar tá respondendo a todos vocês aí, beleza?